Seguinte, hoje nós vamos fazer você lembrar de algumas coisas que você já fez, com certeza você já fez isso. E hoje eu tô aqui para lembrar você que você é ser humano assim como eu. Deixa eu tomar água aqui no meu copo de extrato de tomate. E vem com essa frescura de dizer, ai, é extrato de tomate, ele toma água no copo de extrato de tomate. Sim. tudo bem com você é o seguinte, você que já assiste o meu canal há muito tempo, já sabe né? deixa aquele like, e você que está assistindo agora pela primeira vez e ainda não se inscreveu no canal se inscreve no canal <risos> Mijei. se você fez isso você vai se identificar agora se liga aí certeza que essa você já fez quem nunca deu aquela mijada na piscina também quando quebrou sua chinela eu fiquei sabendo você tá pensando que engana quem eu fiquei sabendo que quando você ia para o colégio que a sua chinela quebrava na hora que você subia naquela escadinha do ônibus você fazia sabe o que? hum subindo subindo subindo olha aí quem nunca fez hein se você nunca fez isso meu amigo você é rico você nunca foi pobre e aquela garrafa de white hein? Hum, garrafinha de quiet que você bebeu na quinta-feira e muto na geladeira para beber. Se liga! É bom demais, Júnior! Galera, é isso. Se você curtiu esse vídeo, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal. Não deixe de deixar aquele like. O vídeo foi cortado. Por isso que eu tô gravando aqui no stories do Instagram. E já aproveitando, ó, me sigam lá no Instagram se você não me segue, beleza? Até o próximo vídeo. Fui!